Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com uma temática bem legal, importante, principalmente para avaliação de negócios, que é um conceito relativamente simples, mas simples, oh meu Deus do céu, não vou gravar abertura de novo, mas que algumas pessoas acabam se confundindo que é a questão da diferença entre o custo ou o lucro, o que, que você quer, o que, que você queira zerati na conceituação do ponto de vista contábil e do ponto de vista econômico, beleza? Então, se você gostou dessa Aquela abertura ficou curioso. Não deixe de ficar aí após a vinheta. Que esse está dando risada. O que foi, Que esse Toca a vinheta aí. Olá, minha querida Keisiane, o que, que é a diferença de lucro econômico e lucro contábil? O pessoal que faz análise de projeto e os contadores amam esses conceitos. O que, que é a diferença, Keisiane, de um lucro econômico, um lucro contábil ou de um custo econômico e de um custo contábil? Não faz ideia, muito bom. Você já teve negócio, Keis? Pretende ter negócio? Uma loja de adereços fantasmagóricos, alguma coisa voltada mais para o público cosplay que gosta de vampiros? Ela não fala, ela só dá risada então eu vou te ensinar um negócio aqui, Casey, qual que é a diferença de lucro econômico e lucro contábil, principalmente para você tomar algumas decisões na sua carreira, às vezes profissional, certo, minha querida? Bom, então, Casey, da onde me surgiu essa ideia? Comecei pelo MBA USPESAL, que é promovido aqui em parceria com o PSED, o MBA de Finanças e Controladoria, e estava assistindo aula semana passada com o meu querido Assaf Neto, inclusive tem vídeos deles aqui no canal, se você tiver interesse pode acessar, e ele estava falando da diferença de lucro econômico contábil, falei, olha, acho que eu vou trazer, tentar... Trazer de uma maneira simplificada para o público do canal para ver a diferença. Então vamos supor, que é esse que você vai abrir uma loja de adereços voltados para o público, sei lá, de vampiros. Certo? Você que gosta dessas coisas aí meio tenebrosas. Então vamos supor que você vai abrir isso num local alugado, beleza? E você chegou lá, por favor, gente, aqui é pra gente discutir efetivamente o conceito e não necessariamente a natureza do exemplo. Você pode aplicar isso para diferentes coisas, diferentes cenários, diferentes segmentos. Então vamos supor que você chegou lá, Key. Você tá fazendo as suas contas e falou assim: bom, eu vou gastar de internet 250mR, vou gastar de luz lá para minha loja, que eu vou começar a princípio bem pequenininha, uns 110, vou gastar de água mais esgoto uns 80, vou gastar de material de escritório, mais ou menos aí uns 142 reais, números ou seja, tirados aleatoriamente da minha cabeça. Você tem um lugar para abrir a sua loja, que é esse não. não. Então se você não tem, você vai fazer o que? Você vai alugar um salão. Então vamos supor que você vai vir aqui e vai alugar um salão por... 800 reais por mês, beleza. Então, note pessoal que ali eu coloquei uma série de despesas visíveis, né? Aquilo que o cara vê. Então, presta atenção, por favor. Uma série de despesas que o cara vê sangrar no fluxo de caixa dele. Chegou no dia 10, no dia 5, sei lá porra da data de vencimento. O camarada ele tem que pagar. Então, é uma despesa direta no na veia que o cara tem, certo? Que isso é o que a gente chama de custo, mantendo as devidas proporções, de custos contábeis, que é ou seja, coisa que dá para você contar, coisa que você dá para colocar na contabilidade, coisa que se você entrar no seu extrato bancário você vai ver essas informações. Então, quanto que você teve de custo contábil nesse caso, minha querida? Você teve aí um custo contábil de R$ 1.382. Isso aí é o que saiu da sua conta de vampirinha, beleza? Pois bem, então esse é um primeiro cenário. Você consegue efetivamente contabilizar tudo aquilo que sai. Tô colocando um exemplo bastante simples, você pode enfiar um monte de coisa aí dentro, beleza? Eu vou pegar o mesmo cenário, minha querida case love, e vou copiar e colar aqui pelo um lado, pelo menos até o material de escritório, tá bom? Então, ó, nós temos a mesma situação ao lado ali, internet, luz, água, material de escritório. Por que, que você não pôs telefone? Telefone tá gente da internet, que explicação bosta. Bom, só que agora nós temos uma outra situação, que é isso? você na sua família, tia, mãe, pai, avó, sei lá, você conseguiu na sua família um espaço para você efetivamente abrir o seu negócio. Você conseguiu um espaço para abrir o seu cabeleireiro, para abrir a sua oficina, para abrir a loja de vender quentinha, enfim, você conseguiu um espaço ali e a princípio a sua tia, sua mãe, sua avó, sei lá quem, ela é muito gente boa com você e falou assim você não precisa pagar aluguel. Beleza, Casey? Você deu espaço aqui pra você, só tá guardando tranqueira nessa bosta aqui. Então você vai lá e vai abrir a sua loja de morceguinha. Como vai chamar a sua loja? A gente trabalha com o sonho da pessoa, ela não tem nenhum nome. Morceguetes, S.A.? Então, beleza. Qual que é o seu custo contábil, neste caso, minha querida Caseyane? Você concorda comigo que é a somatória de todas as despesas que efetivamente você tem na veia, né? sai do seu fluxo de caixa? Se você conseguir olhar lá a tua conta bancária, você vai identificar aquelas saídas? Então isso, pessoal, é o custo contábil. Agora fala pra mim, Casey, você queria estar na situação A, ou que você queria estar na situação B, ou seja, queria estar ali pagando aluguel, ou queria, olhando do ponto de vista contábil, Eu queria estar ali sem aluguel, trabalhando na casa sua, da sua mãe, da sua avó, da sua tia, etc. Na B, porque contabilmente você vai ter um menor gasto. Só que agora eu sou um investidor, Casey Love, e você é uma investidora, se tem que olhar do ponto de vista econômico, do negócio. Quando se olha do ponto de vista econômico, apesar de contabilmente você não estar efetivamente desembolsando o aluguel, quando você vai fazer uma análise econômica, vai fazer a viabilidade de um projeto, vai calcular depois. A gente já trabalhou no canal, mas tem trocentos vídeos sobre isso. Vai calcular o valor presente líquido, vai calcular a TIR, vai calcular o payback, vai calcular a margem, sei lá do quê. que. O que você pode, que, que você tem que levar em consideração, isso? Você concorda comigo? E que tem um negócio aqui que se tivesse assim, ó, vou escrever de forma bastante didática. Se não estivesse usando, você concorda que você poderia estar alugando? Ou não? Concorda comigo? Você poderia estar alugando por quanto? Vamos pegar o valor de referência dos 800 reais certo? Então o que, que isso configura, pessoal? Essa foi a forma, talvez, que eu tentei mostrar mais simples que esse é o seu custo de oportunidade. Se você não estivesse usando por esse espaço você poderia estar alugando ele pelo valor que, eventualmente, outras pessoas estão pagando. Então, assim, do ponto de vista contábil, isso não vai sair da sua conta. Só que do ponto de vista econômico, isso vai sair da sua conta. Então, se a gente faz aí aqui o que eu chamo de custo econômico... Eu tenho que fazer a somatória então daquele custo que eu vejo, da parcela visível que é o meu custo contábil, mais aquela parcela que se eu não estivesse usando, eu poderia estar alugando, que daí vai dar um custo econômico de R$ reais Então, note que são que são não, né? Que são visões diferentes aí que eu tenho da avaliação do meu negócio. Evidente que do ponto de vista contábil isso é bem melhor. Só que para uma avaliação de projetos você tem que colocar todos os custos. Aqueles custos visíveis, que contabilmente você consegue apontar, e aqueles custos econômicos que você não consegue ver diretamente no seu fluxo. De caixa, mas ele tem que ser considerado. Me dá um outro exemplo: que é isso. Vamos supor que você está fazendo um projeto para a sua vida, que você quer abrir um negócio. Quando você faz esse projeto, você montou todos os investimentos, todos os custos que você tem que ter, o que você tem que colocar em uma determinada rúbrica do seu fluxo de caixa? Por exemplo, se você sair do emprego que você está para assumir o negócio seu próprio, esse valor que eventualmente você ganhava antes tem que entrar aqui dentro da conta como sendo um custo de oportunidade. Não necessariamente, porque vai depender do seu giro, você vai tirar isso, mas para uma avaliação, Econômica do seu negócio, isso tem que ser considerado. De modo que, se o que entrar de receita não cobrir o custo econômico, então agora presta atenção: faça um projeto de modo que as receitas cubram todos os custos econômicos e não simplesmente o custo contábil. Esse é o ponto que nós temos que observar aqui e a principal diferença entre um assim, custo contábil e econômico, que acontece muitas vezes, né? e eu que trabalho produção de cana de açúcar, vou falar um, um, um exemplo claro e real que nós temos, que é produtor que trabalha em área própria. Como ele trabalha em área própria, ele não tem que ficar pagando arrendamento, não tem que ficar pagando parceria agrícola, não tem que ficar pagando legal para ninguém, hein? a área é dele. Então quando ele faz a conta, contabilmente, isso daí pode estar tá apontando um valor positivo. Só que, do ponto de vista econômico, quando são incorporados os custos de oportunidade, pode ser que isso não esteja valendo a pena, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, efetivamente nós não trabalhamos muito com ferramentas do Excel, mas sim com uma questão de conceituação que você deve ter em mente, principalmente quando você vai tocar o seu negócio, certo que isso é lógico que dá para montar esse tipo de planilha de forma bastante, não de bastante complexa, mas com uma maior riqueza de informações, inclusive de indicadores, então a gente já trabalhou também com isso, depois você dá uma procurada indicador de VPL, Tier Payback, que leva um pouco mais esses conceitos de contábil e econômico na análise. Tá certo? Pessoal, obrigado. Se você gostou, fique à vontade para dar o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike. tem os comentários.